que esse objeto aí deve ser algum outro satélite, alguma nave que de algum país lançou para o espaço e ficou como lixo espacial, né? Não acredito que os ETs iriam vir ao planeta Terra a troco do quê? Né? Os caras vão viajar de tão longe para chegar e dar oi, boa tarde e tchau. Sai fora, não acontece aí não. É, qualquer viagem interplanetária imaginável vai fazer com que eles se apresentem como nós, né, se fossemos para algum outro planeta, iríamos procurar contato com a civilização, por que não, né, não existe motivo plausível para isso. Então, eu acho isso uma, uma, um fato para jogar na mídia todo esse tema espacial que ilude aí a juventude. O pessoal fica sonhando com o spock, com o ET Então é isso aí, eu acho que é, deve ser algum objeto objeto identificado aqui, jogado para a terra, pela terra, para o espaço, ficou lá como lixo espacial, algum satélite, alguma coisa no, no estilo, certo? Não tem, tem nenhum. Tudo papo furado isso aí.